Demônio se manifesta durante live de oração. Fantasma de vítima recente toca o terror em prédio abandonado. Menage no matagal é frustrado com a presença de uma entidade obscura. Espírito de antiga moradora retorna do inferno para expulsar o novo morador da casa. Funcionário demitido retorna com serra elétrica para se vingar dos desafetos. Mulher mascarada ataca uma moça indefesa e o desfecho é aterrador, espírito de mulher cimenta, aparece em vídeo de noivado do ex-marido. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma e se não for inscrito, inscreva-se para sempre receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. jovens tiraram uma noite para explorar um prédio abandonado no Reino Unido. E lá foram eles por cada cômodo do prédio até encontrarem vários vestígios de que algo muito ruim teria acontecido no local. Oh, there too. Could be anything, that. Parece que alguém cometeu um crime terrível neste prédio há pouco tempo, pois o sangue ainda está fresco. What? The fuck? Is Eles encontraram a vítima, cujo corpo estava possuído e de pé. <tos> <tos> Uma mulher muçulmana havia acabado de iniciar uma live de oração no Facebook quando de repente ela começou a sentir sua cabeça girando como se algo tivesse sacudido sua mente. Com isso ela caiu e bateu a cabeça e foi nesta hora que ela começou a ter visões perturbadoras. ela acabara de entrar numa batalha espiritual. Dos casais se dirigiam a uma floresta no Himalaia para fazer homenagem, mas algo inesperado aconteceu frustrando os planos. Eles não sabiam, mas havia algo seguindo dentro da mata. Todos conseguiram escapar, porém, até hoje, ninguém sabe o paradeiro deste ser obscuro. Um homem que mora sozinho sentia, em muitas ocasiões, que havia algo acompanhando pelos cômodos de sua casa, mas quando olhava ao redor, não via nada. Bom, quem nunca teve essa sensação, mas ele decidiu monitorar a casa inteira para tentar entender a situação. Bom, teria sido melhor se ele ficasse assim como eu e você, só sentindo e sem ver nada. Sim, há uma mulher cabeluda e toda pálida próximo à escadaria. lá embaixo uma vassoura se moveu sozinha, é como diz o ditado, quando pensamos que estamos sozinhos, é aí que estamos mal acompanhados O funcionário de uma fábrica de tecidos foi demitido de uma forma injusta após três desafetos e vintarem uma calúnia sobre ele perante o patrão. Após duas semanas, ele retornou para se vingar munido de uma serra elétrica. Após ter triturado dois deles, foi atrás do último que por um milagre conseguiu escapar sem nenhum membro decepado. Este vídeo foi registrado em um momento de descontração entre amigos no Japão. A jovem de casaco quadriculado começou a ter uma sensação estranha, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Então ela decidiu que era a hora de ir embora. Foi quando coisas arrepiantes começaram a acontecer no ambiente. Sim, havia uma presença fantasmagórica no recinto. As perturbadoras visões que teve fez com que ela deixasse o local aos prantos. Quem entende de paranormal sabe que a entidade irá atrás dela aonde quer que ele esteja até conseguir levar a sua alma. Em novembro de 2012, Floresta de Baikal, na Rússia. Dois ciclistas fazendo uma trilha mata dentro e o de trás com uma GoPro registra uma figura com uma máscara branca os observando dentre as árvores, cuja identificação permanece um mistério. Já deu para perceber que florestas não são lugares seguros, pois lá as pessoas se encontram em defesa e os maníacos sabem muito bem disso. Um homem que vemos neste vídeo foi casado durante 12 anos com uma mulher muito ciumenta que tentou esfaqueá-lo após vê-lo abraçando sua própria irmã. Mas na hora ela tropeçou, caiu e a faca que segurava feriu sua coxa cortando uma artéria. Bom, com isso ela não resistiu? Dois anos mais tarde, um homem conseguiu uma nova companheira e estava muito feliz fazendo um vídeo do noivado. Foi quando de repente, olha só só quem apareceu lá atrás. Sim, lá do inferno ela viu seu ex-marido com outra mulher. registradas por circuito de TV, uma mulher sendo monitorada monitorando quando de repente a porta fechou sozinha. Parece que alguma coisa tocou em seu cabelo, a deixando sem entender nada. Em uma outra sala, mais um fenômeno inexplicável. Parece que aquele homem não percebeu a cadeira de rodas se movendo. De volta à sala de monitoramento, um grande ser translúcido e reluzente surge no canto da sala, bem próximo da câmera. Vocês viram agora atrás um caso extremamente perturbador. Uma moradora percebeu por uma câmera de segurança que uma mulher muito estranha estava querendo entrar em sua casa. Neste momento, ela correu para se esconder, porém, isso não foi suficiente. A mulher estava usando uma máscara branca que ocultava sua face absolutamente tenebrosa. Eu nem quero que vocês imaginem como que ficou a face desta jovem após o ataque. Enfim, espero que você consiga dormir em paz após este último caso. Não. Yes. Minha um...